Salve, salve, galera! Eu sou o Rafael e hoje eu vou trazer mais um quadro aqui para o canal, galera. Sim, vou trazer um quadro sobre lendas urbanas japonesas. Tem muitas lendas que nós não conhecemos e eu vou ter o enorme prazer de trazê-las aqui no canal e mostrar diretamente para vocês. Por exemplo, eu tenho certeza que alguns de vocês nunca ouviram falar no TEC-TEC. O Tec-Tec é uma lenda urbana japonesa sobre o fantasma de uma jovem. Ela acidentalmente caiu sobre a linha ferroviária e foi partida ao meio pelo trem. Nossa, velho, dá pra você ter noção disso? Imagina você cair numa linha ferroviária quando você olhar pro lado. Nossa, velho, não, porra! Já é tarde. Agora essa jovem garota é um espírito vingativo. Ela anda se apoiando apenas com os cotovelos porque a metade abaixo ela perdeu no acidente. Ela anda pelas ruas do Japão a noite toda, arrastando seu tronco superior no asfalto, fazendo o um incrível som de tac, tac, tac. Quanto mais isso se aproxima de você, mais você tem que correr. Até porque se você não tiver velocidade suficiente, meu amigo, o mesmo acontecerá com você. Como eu já disse. Se ela encontra alguém à noite, se a vítima não for o suficientemente rápida para correr, ela vai te cortar ao meio, imitando a desfiguração dela. Toda essa história do Tec-Tec teve um surgimento. E nós temos aqui a primeira história dela, que dizem ser verídica, lá no Japão. Havia um garoto que estava saindo da sua escola. Isso já era de noite. E ele andando pelas ruas, indo para sua casa, ele se deparou com uma garota apoiada com os cotovelos em uma janela. A menina, quando o ouviu, se manteve apoiada, como se ela estivesse debruçada, entende? Como se você tivesse debruçado na janela com os cotovelos. Por um momento, eles sorriram um para o outro. Mas antes que ele pudesse perguntar alguma coisa à garota, ela pulou da janela diretamente na sua frente, bem na rua, com os cotovelos no chão. Foi então que o garoto percebeu com horror que faltava a parte inferior da garota. E ela estava arrastando seu tronco pelas ruas toda ensanguentada. O menino, cheio de terror e repugnância perante a cena que ele estava vendo, ele ficou congelado. Você entende? Quando você vê alguma coisa e fica congelado, você não consegue sair do lugar. Foi bem essa a sensação do garoto. Antes que ele pudesse pensar em correr, ela veio rapidamente e cortou o garoto pela metade, com uma foice que ela carrega consigo. Na manhã seguinte, as pessoas que passavam pela rua só encontraram o cadáver do garoto mutilado pelo chão. Espalhado. Essa lenda também já foi usada em filmes e animes. Ela foi usada no filme de terror de Koji Sharayashi em 2009. O filme se chamava Tek Tech, Tech, e logo em seguida veio a parte 2 também em 2009. Tech Tech 2. Essa lenda também teve sua participação no filme de terror de Takeshi e a Tech Tech teve uma aparição no primeiro episódio do anime Ghost Stories. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ajudem a compartilhar, se inscrevam, deixem o seu like. Obrigado e fui. Ah, e não se esqueçam de deixar seus comentários para o tema do próximo vídeo aí embaixo.